Bom, vamos lá. O que é o mercado digital? Basicamente, o mercado digital é o mercado, é a internet, tá? Se você não reparou, a maioria das pessoas estão na internet. Todo mundo ao seu redor está dentro da internet. você não reparou, olha a rua. Todo mundo anda pela rua mexendo no celular. As pessoas que deviam estar dirigindo estão no celular. E dentro do mercado digital, as pessoas estão consumindo, comprando coisas. As pessoas estão comprando é, roupas, perfumes, cursos. Cursos online, pois é, os famosos infoprodutos. Sabia que você pode ganhar dinheiro vendendo infoproduto? Você aí, do outro lado, pode ganhar dinheiro vendendo infoprodutos para outras pessoas. Sejam essas pessoas pessoas que você conhece, sejam pessoas que você não conhece. O que é um infoproduto? O Infoproduto é basicamente um produto de informação. É um produto que você consegue vender e entregar para a pessoa que comprou de forma 100% online, ou seja, de forma 100% digital. Você não tem que enviar por correio, você não tem que enviar para o Sedex. E o Infoproduto, qual que é a grande maravilha de se vender Infoprodutos? Você não tem custo de produção, você não tem custo de estoque, você não tem aquele custo do estoque parado se você vender aquela mercadoria encalhada, não. O Infoproduto, você você vende e entrega. É um curso online. Curso não tem custo de produção. Você vai produzir ele uma vez só e vai vender ele por muitos e muitos tempos. Tá me entendendo? Um outro grande é, pró de você vender infoprodutos é que ele é altamente escalável. Você pode vender um infoproduto... Um em um dia e você pode vender 10 em um dia. Você pode vender um infoproduto em um dia e você pode vender cem infoprodutos em um dia. Você pode vender um infoproduto em um dia e vender mil. É por isso que tem muitos afiliados nossos que fazem 10 mil reais em apenas um dia. Pois é, eu sei que pra você 10 mil reais pode ser algo totalmente fora da curva, mas existe essa possibilidade dentro do mercado digital, beleza? E como é o Pedro? Por onde começar? Vamos lá, existem várias e várias formas de você começar dentro da internet, mas a forma mais simples, rápida e eficaz de você começar é se tornando um afiliado. O que é o um afiliado? Basicamente, o infoproduto ele é vendido através das plataformas. A Hotmart, a Monetiz a Eduz, dentro dessas plataformas os produtores colocam os cursos dele lá, para eles serem vendidos, os cursos ficam lá e as pessoas podem comprar, as pessoas podem se afiliar, então existem duas pessoas, o produtor e o afiliado, o produtor é o dono do curso online, e o afiliado é a pessoa que vira e fala, ah, eu quero vender esse produto, o afiliado, por que, que é muito bom você começar com, com um afiliado? Porque o afiliado ele ganha as maiores comissões do mercado. Afiliado ganha 50%, 60%, 70%, 80% de comissão nos produtos. E existem vários e vários produtos. Você pode vender produto de emagrecimento, produto de ganhar dinheiro. As pessoas aprenderam a ganhar dinheiro. Produto de maquiagem. Eu te pergunto, quantas pessoas ao seu redor você conhece que não estão querendo emagrecer? Quantas pessoas ao seu redor você conhece que não estão querendo ganhar dinheiro? Pois é, sabia que você poderia estar ganhando dinheiro agora vendendo infoprodutos para essas pessoas? Ajudando essas pessoas a ganhar dinheiro na internet? É isso aí. E o afiliado, qual que é o grande pró de você ser um afiliado? No começo você não precisa ter equipe, você não precisa ter é, custo de produção do produto, você não vai ter que ficar ali gravando o produto, editando o produto, subindo o produto na plataforma, montando toda uma estrutura de marketing para o produto. O afiliado, a única coisa que ele tem que se importar no começo é pegar o link dele e começar a vender. É usar as estratégias de marketing. A coisa mais importante é a estratégia de marketing. E o afiliado, ele vai se preocupar somente com isso. E é por isso que trabalhar com um afiliado no começo é muito bom. Tem como você começar como afiliado sem gastar exatamente nada, isso mesmo, sem gastar exatamente nada de dinheiro para investir. E como começar, Pedro? Eu... Pedro, depois de faturar alguns milhões dentro da internet, eu resolvi criar um método. O método primeira venda em sete dias, ou primeiras vendas em sete dias, se você já fez sua primeira venda. Basicamente, utilizando meu método, é impossível você não fazer suas primeiras vendas em até sete dias. Por quê? Porque eu montei um método validado, que já ajudou centenas de pessoas. E esse método, ele vai te ajudar com a estratégia correta, para você apenas copiar e colar a minha estratégia e fazer Vendas. Eu poderia cobrar, sinceramente, R$197 por esse método. Mas, como o meu interesse é ajudar o máximo de pessoas possível, eu vou cobrar apenas 19,90. E eu falo que eu poderia cobrar 197 porque esse método já ajudou mais de centenas de pessoas, já ajudou centenas de pessoas a faturarem mais de mil reais. Pois é, eu tenho alunos que faturaram mais de mil reais utilizando esse método. E é esse método que eu quero te. É ensinar e é esse método que eu quero te entregar o método primeira vendas em sete dias onde você aplicando você vai fazer suas primeiras vendas em até sete dias e se você em sete dias aplicar e não vender ou não gostar do método é só me mandar uma mensagem em até sete dias que eu te devolvo todo o seu dinheiro tá eu devolvo os 19 reais para você não tem problema algum agora tá contigo vamos junto comigo copiar colar e vender ou vamos ficar vendo o tempo passar? Eu resolvi criar esse treinamento por R$19,90 justamente para você que talvez tenha tido algum medo, algum receio do marketing e tal, de entrar e ver que essa parada funciona para você também. Beleza? Então é isso. Eu te vejo lá do outro lado do método.